aí galera do canal olha o que chegou hoje aqui ó mais um pacotinho aí do AliExpress desta vez é mais um iPhone mais dessa vez é um iPhone 10 tá pessoal um iPhone 10 isso mesmo pessoal. vou tentar abrir aqui sem rasgar o pacote tudo de buenas tá e pessoal esses aparelhos aqui ó é, eu, como eu falei nos vídeos anterior eu importei dois iPhone 7 Fui taxado Nesses dois, nesse aqui, iPhone 10. Não fui taxado. Tá, pessoal? E, o, o, o aparelho é São aparelhos de vitrinho. Tá Estão chegando tudo certinho aí. De buenas e dessa vez eu tive a sorte de não ser taxado tá olha aí vamos ver aqui o pacote aí ó vai grudar aqui deixa eu tirar não tem nada dentro e aqui pessoal o pacotinho vamos conferir esse iphone 10 Vamos tirar ele por aqui por cima mesmo. Aí pessoal. Aí, aí, aí. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Maravilha pessoal. Veio uma capinha transparente e uma película de vidro. Olha aí pessoal. Tá? Maravilha, maravilha, maravilha, olha aí, de 256 GB, iPhone 10 prata, certinho pessoal, agora vamos aqui pessoal, abrir ele né, para gente conferir se está tudo ok no sistema, vamos abrir aqui, de boemas, de eu não corto tudo, porque quando eu vou revender, eu levo ele bem assim com a capinha, com tudo. O cliente vê aqui a qualidade, né? Vamos ver aqui. Aí, nada mais, nada mais. Aqui dentro, vamos ver o que vem, se é os papeizinhos, e a chavinha. essa parte aqui conferido vamos aqui vamos agora aqui para o iPhone aí pessoal aqui dentro normal carregador fone de ouvido e o um cabo, tá pessoal? como todos os outros vocês verem aí no vídeo agora vamos aqui para o iPhone em si pessoal aqui ó e até um desenho aqui para proteger o botão olha aí que maravilha os detalhes do iPhone que maravilha que maravilha que maravilha cadê tem um paninho aqui tem um paninho pra mim. Pra gente limpar para ver se está tudo porque esse chroma aqui mas parece estar Bem, bem, bem mesmo Conservations Olha aí Vamos tirar aqui a capinha Maravilha E a tela, pessoal Vamos agora Ligar ele, né, pessoal Vamos ligar É isso mesmo, vamos ligar aqui eles têm carga olha aí vou tentar ativar ele sem ativar né pessoal na verdade é branco né fala prata mas é branco Vou colocar aqui português, Brasil, configurar manualmente, vou colocar aqui meu Wi-Fi, só um instante, pronto, aí vamos aguardar. Top, top, top, top, top Top ou não é top? É top Aqui eu vou continuar Configurar depois Colocar uma senha aqui Agora eu vou aguardar Vamos lá Transferir aqui, ó, escolher aqui, ó. Desconfigurar depois, não usar. Aceitei. Continuar, continuar. Agora não, configurar depois, configurar depois. Vou compartilhar e continuar. Continuar aí, garoto. Agora sim, olha aí pessoal. Que maravilha. Vamos conferir aqui o que interessa geral vamos aqui em um armazenamento tá aí ó 256 o que que mais interessa a bateria vamos lá na bateria vamos aqui saúde da bateria olha aí pessoal 100% e é isso que interessa no nosso iPhone certo vamos agora aqui na câmera olha aí pessoal olha a câmera aí que maravilha Topzera, topzera, topzera, top, top, top, top, top, maravilha, tá tudo funcionando. Vamos ver a câmera da frente. Olha aí, tá funcionando. Ok, então tá ok. E aí pessoal, vamos ver mais. Não um tem, continuar. Olha aí, tudo ok. Está funcionando. Ok. Ok, ok, ok. Ligações. Tudo ok também. E é isso aí, pessoal. Esse foi o unboxing aí, pessoal, do iPhone 10. Está comprado no AliExpress. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode perguntar aí que a gente vai estar respondendo. Valeu, tchau, tchau e até mais.